Olha só, você usa caixa eletrônico? Usa. Já ouviu falar em grampo? Não ouviu falar em grampo? É um dispositivo que eles colocam na frente daquela parte que sai o dinheiro. É idêntico, até os adesivos, tudo é idêntico, é igual. Aí o que acontece? Geralmente isso acontece à noite porque é quando tem menos movimento no banco, não tem atendimento lá dentro, então não tem a quem você pedir socorro. Aí você vai sacar o seu dinheiro, coloca o cartãozinho, saca o dinheiro, só que o dinheiro não vem. Ele sai, mas fica preso nesse dispositivo. Só que como você não vê, você acha que foi um defeito da máquina e fica de voltar no outro dia. Como é de noite, não tem ninguém para lhe atender, é nessa hora, meu amigo, que o bandido vem e toma todo o seu dinheiro e ainda coloca o dispositivo de novo para pegar o próximo. Mas a polícia descobriu. Veja só. O elemento usa essa, essa placa aqui, essa placa conhecida como anzol também. Ela é do mesmo formato, mesmo tamanho da, da maca Da original da maca Tem o mesmo adesivo também da caixa nome, Tá certo? Aí coloca o dinheiro Quando você coloca e saca o dinheiro, o dinheiro fica preso Fica preso Tá certo? Aí eu aperço o segundo olheiro que fica aqui, vem aqui tá Certo? E tira a placa e tira o dinheiro todo que tava... foi sacado Foi sacado tá Isso aqui é feito várias coletas durante o dia no de, no, principalmente usado no final de semana tá certo? Depois que o olheiro tirou ele vai e coloca ali de novo Coloca novamente novo. esperando o próximo bobo né? Podiam usar essa inteligência toda para ganhar dinheiro nessa mente né? As investigações passam a ser agora da Polícia Federal Já que o banco trata-se de uma estatal A Polícia Militar faz essas averiguações de rotina Seguindo as orientações do Comandante Charles Robert Já que esse tipo de situação está acontecendo muito aqui nessa região eu queria agradecer muito os policiais, porque isso sim é policial de verdade. Que além de defender a população, ainda ensina como a população se defende.